Oh, para quem me conhece sabe que eu sou totalmente contra a criar roteirinhos para entrevista, script, adivinhar o que, que o gestor vai perguntar, enfim, tem um outro conteúdo, vou deixar um, um cartão aqui em cima para você conferir onde eu falo com detalhes sobre essa armadilha de ficar se preparando para processos seletivos, tá? Contudo, Existem coisas que você não deve fazer, com certeza, em entrevistas para propagandista. E aqui eu vou listar cinco perguntas que você não deveria fazer em um processo seletivo para propagandista e eu vou te explicar por quê, tá? Eu sou o Celso Dias e esse é o canal Vida de Propagandista. Olha, para começar a falar sobre isso, eu sempre gosto de dizer o seguinte, sobre entrevista, processos seletivos, é, configuração de currículo, não existe regra, não existe regra. Existe uma noção, uma lógica que você pode seguir. Um exemplo, não existe a ABNT para currículo? Existe? Não existe, tá? Existe uma regra universal para entrevistas de emprego? Não existe não. Então poucos profissionais é, dessa área de carreira são confortáveis para dizer o quanto entrevistas e currículos são subjetivos, depende da visão do seu gestor, então, de quem está, do com recrutador, etc, da empresa, né? então não tem muito padrão. Mas, né, entre essas coisas aí, então vai ter gente que vai ficar aí dizendo regras do que fazer e não fazer na entrevista. Eu não adoto essa linha, tá? É, no meu curso, por exemplo, e aqui nos materiais gratuitos, é, eu, eu mostro a entrevista como um processo muito mais natural, se você estiver preparado para outras coisas, para o que vem depois, se você estiver preparado com autoconhecimento e outros fatores aí, você com certeza vai aumentar muito as probabilidades de bem na entrevista. tá Então tem gente que vai dizer assim, olha, você não deve fazer perguntas na entrevista. E de onde que a pessoa tirou isso? Por que não? Por que eu não posso fazer perguntas na entrevista? Não concordo. Não acredito nisso. Não tem nenhum aluno meu que me deu algum feedback negativo por ter feito algum tipo de pergunta. Até porque eles não fizeram nenhuma das que eu vou citar aqui para você, porque essa sim poderia ser um problema. Então vamos lá. Rapidão, fiz essa introdução aqui, maior do que normalmente e quero te convidar, se você ainda não é inscrito no canal Vídeo de Propagandista, você está perdendo demais. É muito conteúdo gratuito que vai fazer a diferença na sua carreira para você que quer alcançar o objetivo de ser propagandista, para você que é propagandista e quer se desenvolver, quer se destacar no setor. Né? Nós somos o maior canal do país sobre a profissão, tá? somos o primeiro e o maior. E eu quero te convidar para fazer parte de tudo isso. Tá? Sua presença aqui como inscrito é, cara, muito bem-vinda E também acione o sininho aí para não perder nenhuma novidade Porque vai te ajudar demais E bora para o conteúdo de hoje Eu listei algumas perguntas aqui Na verdade foram seis perguntas seis perguntas, tá? é, Que eu considero que você não deveria fazer em um processo seletivo Eu até já ouvi algumas pessoas orientando Mas bom, é a minha opinião, tá bom? A primeira, você irá me contratar? Eu não vejo sentido nenhum em fazer esse tipo de pergunta em nenhum momento do processo seletivo. O processo seletivo, a entrevista existe justamente para te conhecer e conhecer outros candidatos. Então não força a barra, tá? Não é legal. Eles dizem, não tomaram essa decisão, senão não estariam fazendo o processo seletivo. Então isso não ajuda, isso pode constranger o gestor, como assim, eu estou aqui né, fazendo esse processo para me definir, então não, isso não contribui não. tá? Não faz essa pergunta não, vai por mim. Outra coisa, essa profissão tem estabilidade? Cara, olha só, eu queria te dizer uma coisa sobre a profissão propagandista, tá? O propagandista, ele domina a comunicação. E a comunicação não tem a ver só com o que a gente fala, tem a ver com o sentido por trás das palavras, do que a gente fala. Né? Então, nesse caso, começa a observar qual que é o texto implícito Dessa pergunta, por que você está preocupado com a estabilidade? Você se garante ou não? Então, isso, essa, essa é uma pergunta que vai te enfraquecer, com certeza, no processo seletivo. Cara, eu não fala de estabilidade. Estabilidade não existe, tá bom? Você tem que ser capaz de garantir a sua estabilidade, ou você não vai. Esta área é muito difícil? Caramba, cara! Outra pergunta também que carrega um sentido muito negativo, né? O que, que você quer? Você está buscando facilidade? O né? que, que que você está querendo com, com, com uma pergunta assim? Né? Então não funciona. Olha, é difícil ser propagandista, a rotina é difícil. Muitas vezes o gestor vai te fazer sentir que é difícil, porque é mesmo e porque muitas vezes o profissional é atraído pelos benefícios, salários, etc. Porque acha que vai ser tranquilo, andar bonitinho, visitar médico e tal, e, e vida boa. E não tem, cara. Não tem. Então esse é o tipo de pergunta que te, quase que te joga para fora do processo. Também não faz, não faz não, não, melhor não. Vamos lá, a rotina é muito puxada? É uma variável da, da pergunta anterior, né? a rotina é muito puxada. Olha só, tem gente que faz essa pergunta, tá? é por isso que eu tô falando aqui, você precisa refletir sabe O que, que você está entendendo sobre ser propagandista se você tem vontade de fazer essa pergunta? Como eu disse, não é vida fácil, é você. Não é que ah, os desafios são altos ou são baixos, depende de quem você é. Se você está aqui para os desafios, então eles são grandes para você. Se você cresce, então eles se tornam pequenos para você. Tudo depende de quem você é, do quanto você se desenvolveu e está preparado para encarar aqueles desafios e entregar resultado. Eu sempre gosto de dizer uma coisa que vai por mim, anota isso aí que eu vou te falar. Você não vai ganhar mais do que 95% da população brasileira ganha sem triplicar a sua capacidade de entregar resultados, sua performance profissional, sua maturidade profissional. Então, se você está tendo vontade de fazer uma pergunta assim no processo seletivo, comece a avaliar o quanto está o seu poder de entregar resultados, tá bom? Outra pergunta aqui. Quantas pessoas estão participando desse processo seletivo? Essa não é uma boa pergunta. Existe uma regra né, que eu falo, por exemplo, que eu compartilho com os meus alunos, que perguntas inteligentes são aquelas que você faz e que você tem noção do que fazer com as respostas. Pra que, que você está perguntando isso? Que... Isso muda o quê? Se for 100, se for 1.000, você vai desistir? Você acredita que você não tem capacidade? Qual que é Qual que é o... Né? Assim, não faz sentido fazer essa pergunta, sério. Se você é uma pessoa que está preocupando com quantidade de candidatos por vaga, é porque você não está pronto ainda, tá? Porque você pode muito bem se preparar para ser o único, entende? E a última pergunta, né? Vocês dão preferências para neófitos ou experientes? Outra pergunta que... Se você está participando do processo seletivo, você tem chances. Tá? Mesmo que aquela vaga não seja destinada a um neófito, o gestor viu alguma coisa em você que falou assim, hum, deixa eu conversar com ele e descobrir. Quem sabe ele não me convence a contratar ele no lugar de um experiente. Né? Então essa pergunta, ela, ela transmite insegurança, ela transmite falta de confiança não faz diferença também. Então existem muitas outras perguntas, até mais simples do que essa, que você pode sim fazer no processo seletivo, não tem problema nenhum. É a pessoa falar, perguntar sobre salário, qual é o problema? Né? O máximo que ele poderá te dizer é que o salário... Ele vai ser informado mais à frente, em uma etapa, não naquele momento. Então, tem perguntas que não, não tem problema fazer, não vai fazer diferença nenhuma. Né? Você fazer, na verdade, pode te mostrar assim como um profissional mais interessado. Essas perguntas, se você realmente tem vontade legítima de saber né? aquelas informações que você está pedindo ali. Então, eu não vejo problema em fazer perguntas, né? saber qual pergunta fazer, assim como você tem que saber o que faz dentro do consultório médico, que pergunta que você faz para o médico. Né, para evitar ser inconveniente, por exemplo, né, isso aí vai dizer muito sobre você. Muito bem, então é isso, né? Algumas perguntas aí que eu te sugeriria evitar. E aí, se você é gestor na indústria, qual outra pergunta que você já ouviu aí que você é, sentiu que não pegou bem no processo seletivo? Ou se você já participou de processos, que perguntas que você fez, que foram muito bem colocadas e tudo mais vamos interagir vamos participar vai ser bem legal saber a opinião de vocês inclusive desse conteúdo se ajudou se trouxe mais clareza de como se portar num processo seletivo tão importante assim né para sua carreira muito bem eu quero te convidar a baixar um dos nossos conteúdos gratuitos mais baixados tá que é o guia definitivo de como se tornar propagandista ali você vai saber o que realmente faz a diferença para você evoluir até chegar à contratação e até mesmo depois da contratação, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo e sucesso!